Que, que, os, que os angolanos depositaram. E, portanto, nós não se percebe muito bem esta, digamos assim, esta tentativa manipuladora da, da, da, da TPA. Eu, eu interpreto isso de forma negativa, é porque estão, eventualmente, com receio do que podem revelar ainda os, os resultados. Mas eu espero, e eu falei com vários delegados de vários partidos, incluindo da, da UNITA, que disseram aquilo, sempre prejuízo, enfim, eu, eu estou a falar de mesas ou de assembleias que eu visitei, não é? Portanto, eu não tenho uma noção do que se passou em todo o país, mas se tiver aquilo como amostra, os próprios delegados da UNITA reconheciam que não há, mané, não há como não aceitar os resultados, pelos, pelo menos das mesas do, do, nova, do Nova Vida, porque aquilo foi tudo limpinho, portanto, isto... Esta transparência e esta a forma como decorreu a eleição também me alivia um pouco sobre o, o day after. E essa coisa que o Armindo dizia, que o, que o EPLA não, não, não, não, não está preparado para não ganhar e a UNITA não está, não está preparada para, para não perder. Mas a forma como decorreu o ato eleitoral leva-me a pensar que não, existem, não existe muita alternativa senão aceitarem os resultados que serão, se é que a CNE, vai publicar os resultados que saírem das Assembleias, como tudo indica. Os <risos> dois já, já, por... já que fizeram referência ao facto de quando foram votar, enfim, uh, uh, terem ido votar juntamente com muitos mais angolanos, o que indica uma, uma boa participação, uh, não sei se... Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas sobre isso, pelo menos na Assembleia onde eu, onde eu estive. Uh, eu não sei se... se... Se a participação será assim tão grande. Esse sendo dado que... ainda, e desculpa interromper-te, esse dado ainda não foi revelado, o, o número claro, de abstenção. Eu, eu, não, ainda não foi abstenção, sendo que nós já temos garantidos para aí uns 20% de abstenção, porque há 14 milhões e poucos de eleitores Sim, dos e dizem eleitórios. que há 2 milhões e meio de mortos, não é? Sim. Portanto, só os mortos são à volta de, de, de 20%. Mas eu, eu vi, no princípio, vi alguma ou, ou uma grande afluência, mas depois, ao longo do dia, já não notei uma afluência tão grande. Repito, a minha visão é parcelar. Eu estou a falar das assembleias que eu uh, visitei e, portanto, não, não, não, não podemos tomar isso como uma amostra representativa do país, mas eu tenho receio de uma abstenção grande. Armindo, e para terminar, perguntava-te então se, se tens uma ideia da participação dos jovens, sobretudo, que eram um eleitorado tido como uh, uma força viva uh, favorável à UNITA, e também se o voto da diáspora, portanto, pela primeira vez os nacionais angolanos a viver no estrangeiro puderam votar, se isso é mais favorável para a UNITA ou para o MPLA. O que é que te parece? Eu vou começar pela última pergunta que o Pedro coloca. A questão do voto da diáspora é algo simbólico. É um simbolismo, sobre isso. Não vai alterar nada o processo aqui dentro. Isto é uma coisa que João Lourenço conseguiu fazer, é colocar os angolanos na diáspora a votarem. Isto também porque havia uma visão muito negativa aqui de uma certa hostilização para a diáspora por causa da sua visão sobre o, sobre o Estado Democrático de Direito, as suas uh, posições. Mas o que acontece é que não há, não, não vamos ter uma representação, podemos assim dizer, da diáspora. O que esses votos contam vão para o ciclo nacional. Esses os votos da diáspora vão fazer parte do ciclo nacional, não há um ciclo da diáspora, não vamos ter uma representação parlamentar da diáspora, então isto não vai ter... Há um simbolismo, é importante fazer essa votação. Agora, deixa-me dizer também uma coisa, eu estive hoje, quando fui votar e vi outras assembleias no caso, e aqui concordo em parte com aquilo que o Carlos diz, é que na, na, no caderno em que eu fui confirmar, que eles confirmaram lá quando eu apresentei o bilhete, é que eu era a terceira pessoa do número de pessoas que estava naquele caderno e eram 14 horas e 10 minutos. Faltavam três horas para, para o fecho daquilo e algo que me chamou também a uh, atenção. Agora, deixe-me dizer também e para, sei que está com tempo para terminar. Há aqui uma questão importante, uh, que é a, a questão da uh, a experiência de não aceitação dos resultados. É algo que teve réplica em 2018, 2012, 2017 e acredito que também terá em 2022. Isto é perfeitamente normal. Agora, o problema é uh, provar materialmente esta esta questão da fraude, mas a fraude não é um ato só, é um processo e houve uma sequência aqui de processos que põe em causa a lisura do processo o Carlos falou da própria postura da comunicação social, principalmente da comunicação social uh, pública e também de certos partidos aqui partidos são chamados de partidos não da oposição mas de partidos que tomam uma posição uh, e que fazem parte de um verdadeiro esquema e dizendo aqui que o maior desejo dos de angolanos é que os resultados dessas uh, eleições culminem num governo forte, e um governo forte vai precisar igualmente de uma oposição forte. Mas um governo forte, para ver reconhecido a sua legitimidade e autoridade, precisa que este processo eleitoral seja visto com transparência e com credibilidade. E isso para já não, não foi conseguido, é o que se depreende da, do que acaba de nos dizer. Agradeço a ambos e que os resultados sejam conhecidos o mais brevemente possível porque também por cá estamos com muita curiosidade e interesse em perceber qual vai ser o futuro político de Angola. Obrigado. Boa noite.